Olá, me chamo Caroline, moro na cidade de Porto Xungo, no interior do Rio de Janeiro. É, vim é, até aqui na capital para poder é, aprender um pouco mais com a Fernanda Noema, que me indicaram uma profissional lá de São Paulo. Então, quer dizer, ela não é conhecida somente no Rio, mas sim em outros estados. E quando eu vi o Instagram dela, eu me identifiquei demais, senti super confiante e não deu erro. É, vim gostando demais do curso, consegui aprender tudo que eu pude é, é, é, sugar, eu suguei, que essa prática não tem na minha cidade nem na região. E eu estou bem confiante que tudo vai dar certo, porque eu consegui aprender bastante com ela, gostei muito.